Foi Espiral de ervas, pequena horta e um fogo de chão. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Quem manda é o mercado. Aí entendido o mercado como o interesse das pessoas. Então você tem que fazer aquilo que as pessoas querem consumir. E aqui em casa, nós estamos atentos ao que o mercado pede ao que os hóspedes pedem, ao que as pessoas pedem. E um casal que está por aqui disse que sentia falta de uma fogueira e de um espacinho para fazer uma hortinha. Ok, mercado indica e a gente vai lá e faz. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Uma pequena horta sendo feita é, no antigo sistema de tratamento de efluentes que se perdeu, eu conto isso em outros vídeos. Tinha uma espiral de ervas que não estava funcionando bem há alguns anos já. Então, nós tiramos a, a espiral de ervas e no lugar dessa espiral de ervas, tiramos a espiral de ervas, levamos a terra para o novo canteiro, para a nova hortinha, é, para o novo herbário, se quiser chamar assim, e no lugar dele fizemos um, um fogo de chão. E aí, um toquezinho final, eu gosto muito de passear em ferro velho, né? às vezes, à, à toa, eu vou passear para ver o que, que tem. E sempre, ou quase sempre, a gente acha alguma coisinha muito legal. E eu achei uma antiga gradezinha de, de ferro, que aí o rapaz do, do ferro velho botou uns pinguinhos de solda e pronto, está feito uma mesinha para a área externa da casa. E no caso, eu coloquei em cima da, do, do fogo de chão para quem quiser poder assar alguma coisa ou aquecer alguma coisa numa noite fria. E aí a gente vai ver o uso da fogueirinha, né, com hóspedes aqui em casa, no, numa noite de inverno. Céu clarinho, estrelas e o foguinho de chão. Vamos acompanhar. O dia de Miguel hoje, dá um oi para o povo aqui, Miguel. Bom dia. Aí hoje nós vamos pegar aqui na espiral de ervas, já estamos desfazendo ela. Vamos levar essa terra misturada com... Com o. como é que chama aquele negócio ali do tambor, Miguel? Oi? Oh, adubo orgânico. Adubo orgânico. Isso. Vamos misturar aqui com um pouco de talo de bananeira. Miguel deu uma arejada ali no pezinho de manga. Vamos aproveitar esse pseudo do Caules aqui que ele está rachando. Vamos colocar nessa antiga wetland que era do sistema de tratamento de efluentes que aí perdeu eu conto isso em outros vídeos vamos aproveitar esse pedacinho aqui e fazer um canteirinho vamos trazer legal vamos trazer esse solo aqui misturado com o composto ali do do latão e trazer tudo para cá e vai virar um novo canteirinho aqui temos um gaviãozinho acompanhando o trabalho aqui. Olha só, a espiral de ervas a gente já desfez. A terra estamos trazendo e fazendo um novo canteiro. Esse daqui foi o primeiro sistema de, de tratamento de águas pretas. Nós abrimos aqui, lá embaixo continua vazio, as raízes penetraram. Não, não retém água nem nada. Então, enquanto eu não decido o que eu vou fazer aqui, a gente volta com o canteiro. Já transplantamos as ervas que estavam ali na, na espiral. Já estão transplantadas para cá. Aqui vai ficar com flor e aqui vai ficar com, com ervas e a possibilidade de uma hortinha. Nós estamos com um, um casal hospedado aqui na casa. E a moça quer é cuidar de uma hortinha, estamos preparando a horta para ela cuidar. Estamos ah, aqui com o Miguel, hoje é, é dia de mudança. Nossa espiral que estava aqui já foi-se embora, já fizemos outro círculo ali. A grama que saiu daqui já está reposta desse outro lado. Ali nós vamos aprofundar um pouco e vamos fazer ali um fogo de chão. Vou aproveitar aqueles tijolos ali atrás para fazer a a base, né? e aí vamos poder ter uma fogueirinha, já preparei umas madeiras, uns pranchões lá embaixo, vamos colocar, por aqui eu não sei aonde ainda, mas vamos colocar uma mesa é, comprida, né e um, um banquinho de madeira também, e aí a gente, essa daqui é uma janela para uma outra dimensão que aí a gente aproveita a janela, bota umas plantinhas, mas dá para abrir ela aqui também, né? para a gente enxergar o mundo de diferentes ângulos. Vamos atravessar a janela para ver o trabalho do Miguel. Opa! Eita, mas... A casa pintada, recentemente, Mudou bem a cara da casa, e aqui agora nós vamos fazendo umas melhorias. Isso daqui é seguindo a ideia de, de hóspede, que achou que seria interessante ter uma fogueirinha aqui e um espaço para ver o céu. O trabalho que iniciou com o Miguel no fim de semana. Segue agora durante a semana, eu trouxe um pouquinho de areia, com socador né? soquei o, o fundo, trouxe um pouquinho das pedrinhas roladas que já vem com argila, coloquei na base, novamente socando um pouco mais para compactar o solo. Iniciando a colocação do, dos tijolos, eu não vou fazer com cimento, vou deixar ele só assim, porque já sabe, mais cedo ou mais tarde é bem capaz de eu querer voltar aqui e refazer todo o processo. Então, aqui vai ser a base da nossa fogueira, vou colocar uns tijolos em volta. E tá pronto, sem maiores dificuldades, simples, rápido e fácil. A madeira já está preparada ali do lado, um pranchão de anos atrás. E aí eu pretendo fazer um banco por aqui, para gente tá chegando o inverno. E aí, noite, céu claro e estrelado. Vai ser legal, de repente, sentar aqui, tomar um chá, conversar e ver as estrelas. E está prontinho. Rápido, simples, prático, eficiente. Olha ali, agora podemos fazer um foguinho. Sem o risco de queimar a grama, nós estamos entrando no inverno. Esses dias choveu um pouco, mas estamos entrando no inverno, vai ficar mais seco. Então podemos fazer a fogueirinha aqui com tranquilidade. Coloquei uma camada de areia por baixo do tijolo para facilitar o assentamento. Fui trabalhando a areia de maneira a deixar mais planinho. Mais plano não, mais côncavo, né? Visitas a ferros velhos sempre podem render umas garimpagens legais. Então, pronto o nosso fogo de chão. Busquei em ferro velho. É, garimpei, né? Fui passear e descobri essa gradinha que transformei numa mesinha. O rapaz deu uns pinguinhos de solda. Aí, baratinho. E agora a gente tem a possibilidade de uma fogueirinha, colocar algumas coisas ali por cima, quem come carne eventualmente coloca carne, uma grelinha é, mais fechada um pouco, mas dando um toquezinho né, diferente. Logo ali na frente uma mesa feita com madeira que tinha sobrando por aqui. Tudo fácil, funcional, simples, rústico que dá para você fazer na, na tua casa e agregar valor. Vamos ver à noite como é que funciona a fogueirinha. Não, porque não, se você quer que fazer pão, você tem que estudar tipo, um mês antes para você fazer um pão. Aí o que ele faz? Ele alimenta um, dois, três. Daí ele alimenta, sei lá, tipo, 50 anos. Aí, tipo, ele deixa à noite. Aí de manhã, antes de fazer o pão, ele alimenta... De... Pois então, por hoje é isso, não esquece, se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Olha, a gente traz sempre, ou procura trazer soluções é, eficientes, de baixíssimo custo, fáceis de, de serem feitas, mas sempre com a ideia de agregar valor, deixar o lugar mais aconchegante, mais acolhedor, mais bonito, né? e, e sem gastar muito com isso. Possibilidades para você fazer aí no seu sítio, fazenda, na sua chácara, ou mesmo no quintal da tua casa, se tiver um espaçozinho sobrando. Né? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!